Fala, meus aliados. Morgan Housel escreveu o livro The Psychology of Money, que traduzindo literalmente seria a psicologia do dinheiro, mas que foi traduzido como a psicologia financeira, o livro de finanças mais comentado dos últimos anos. Um dos, né? Ele citou uma vez que acredita existir cinco habilidades que são como superpoderes para o investidor. Eu vou trazer apenas um neste vídeo, que é a habilidade de saber o que se está jogando. No universo de investimentos, de finanças, existem diferentes pessoas jogando diferentes jogos, ele diz o quão importante é saber o que está fazendo, para saber onde se pretende chegar com aquilo. Algumas pessoas estão completamente perdidas aí no campo com a bola, não sabe se chuta, se pega com a mão, se joga para cima, se corre, se faz cesta, se faz gol, se faz ponto. As pessoas estão colocando seus dinheiros em fundos, em ações, em criptomoedas, não sabe se compra, se vende, o que, que vai comprar, por que, que vai comprar, o que é para comprar e manter. Para quem joga day trade, o que é importante é o que vai acontecer com as ações a cada hora. E é isso. E tem os fundos e investidores que compram as mesmas ações que aqueles traders, mas querem manter suas posições e para sempre, se for possível. Tem os que compram para vender, somente aqui depois de 3 anos. Isso é muito importante para você, saber o que você está jogando. Saber qual jogo você vai jogar. Porque muitas pessoas pensam que tudo isso é uma coisa só. Por pensarem que é, seguem as dicas de diferentes pessoas, consomem conteúdo de pessoas diferentes, né? Que jogam jogos diferentes. Por exemplo, se você for um investidor de longo prazo, que pensa aí nos seus próximos 20 anos, se você acordar e ver que as ações caíram 2%, isso pode ser algo para se prestar atenção, mas pode ser em decorrência da movimentação dos traders, que só se preocupam com o que vai acontecer a cada uma hora, e o jogo deles pode acabar influenciando o seu. Isso não pode ser relevante para o investidor de longo prazo, depois que você define o seu jogo, seus movimentos ficam mais claros. Os movimentos do mercado, das ações ali, daquele gráfico, eles ficam mais claros e menos preocupantes. Porque as notícias que influenciam as decisões de uma pessoa, não influenciam a outra. E você sabendo que você está jogando, você busca prestar atenção na coisa certa. Fazendo uma analogia, existem os profissionais do esporte, os atletas, que são maratonistas e os que correm 100 metros rasos, ambos são atletas, o desempenho deles é diferente, eles estão focados no esporte que eles escolheram, se você colocar o maratonista para disputar 100 metros rasos, ele não vai ter uma boa desenvoltura, porque ele não tem o um treino de explosão, de velocidade, o contrário também, se você colocar um corredor para disputar uma maratona, provavelmente ele não vai completar, ele não treina resistência e ritmo, algo que seja constante. O investidor também é assim, apesar de receber o mesmo nome, devem estar em jogos diferentes, com estratégias diferentes. O Morgan Russell espero estar tá falando direito o nome dele, disse que a sua estratégia era investir em índices. Com isso ele acompanha o desenvolvimento do mercado, sem se preocupar em... Escolher empresas para se tornar sócio e outros ativos. O que é uma tática interessante, pois no longo prazo, os mercados como todos seguem para cima. E então não importa o que dizem de uma ação ou outra, porque ele está seguindo o mercado todo, ele não está seguindo apenas uma ação. Esse mercado cair também não importa, pois ele tem a tendência de se recuperar então o que ele recomenda eu faço das palavras dele as minhas parei para refletir sobre qual jogo você vai jogar isso é muito útil para suas finanças e também para sua vida pessoal pois aí você já vai saber quanto tempo que você vai precisar investir no seu jogo seja em treinamento ou em horas do dia mesmo né porque o tempo que você por exemplo gasta analisando ações é o tempo que você poderia estar usando em outro lugar curtindo com a família, por exemplo, fazendo algum lazer. Então é importante escolher. Espero que esse conteúdo tenha te agregado e proporcione boas reflexões. Se você gostou, clica no botãozinho de gostei, se inscreve no meu canal caso não seja inscrito, ativa o sininho e assim você vai receber notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Caso tenha alguma sugestão, algum comentário, por favor, fique à vontade. Minhas redes sociais também estão aqui na descrição do vídeo, pode me seguir lá no Instagram, no LinkedIn, Facebook, Twitter. E a gente se vê na próxima!